A Ariane Katiuska me fez uma pergunta assim, Polozzi, como lidar com amigos que de repente te abandonam do nada? E a pergunta que eu devolvo é, será que essas pessoas eram realmente suas amigas? Porque talvez você esteja se sentindo mal com isso, mas se você for parar para pensar, na realidade isso é a melhor coisa que poderia ter te acontecido. Olha para esses amigos e veja os resultados que eles têm na vida. Esses amigos são pessoas que crescem continuamente, que estão sempre investindo para aprender novos caminhos, para evoluir na vida? Elas são os melhores das suas áreas profissionais? Elas são ótimas nos seus relacionamentos? São pessoas que realmente valem a pena estar do lado? E aí você olha para os resultados que elas têm, porque como uma pessoa que não tem resultado na vida vai agregar algo para você? Então se essas pessoas não têm resultado, ótimo, deixe que elas... Vão e procure agora pessoas que vão agregar valor para a sua vida, procure estar do lado de pessoas que crescem continuamente, que evoluem, que procuram ser pessoas melhores a cada dia, que apoiam o seu sucesso, que falam bem de você, essas são as melhores pessoas para estar do nosso lado. Então a partir de hoje você precisa buscar de forma consistente novas amizades que vão agregar valor na sua vida, onde essas pessoas estão, quais são os locais que elas frequentam e aí você vai ver que a sua vida vai começar a mudar quando você mudar a sua rede social. Você gostou desse conteúdo? Fez sentido pra você? Se fez sentido, deixe seu comentário pra eu saber o que você achou e marca uma pessoa aí que você se importa com ela e é uma pessoa que vale realmente estar a pena do lado dela porque ela agrega valor na sua vida. Um abraço!